Alô amigos, um beijo gostoso no coração de cada um de vocês. Estou passando por aqui para fazer um convite bacana para vocês. Nesta segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, eu vou estar ao vivo de segunda a sexta. Todos os dias, 6 horas da manhã, com o programa Chora Viola, aqui na Luz FM 87,9. Se você ainda não faz parte da conexão Luz FM, da página do Facebook, por favor, Siga-nos e nós vamos juntos trazer muitas informações. Nesta segunda, a partir das 6 horas da manhã, a programação da Luz FM já entra em caráter definitivo. E eu quero convidar você para, junto conosco, participar, ligar e ver como é gostoso. Ligue 984024341 e participe com a gente pelo WhatsApp, peça sua música e vamos juntos. Segunda-feira eu conto com você, 87,9 Luz FM, a rádio que toca você.